Casa de Peixes, a malfadada Casa de Peixes, que eu gosto ah, da luta, apesar de eu achar o Afrodite um personagem bosta, a luta é bem da hora, ele tacando as, as florzinhas, destruindo a armadura do Chum, e agora você não tem mais corrente, você tá fudido dele, né? Aí, ah, ah, aí, ah, ah. aí tem o fanservice pro Chum, né? Mano, quem reclama que acha o Chu um personagem bosta? Esse puta que é. pariu, mano, o quero... cara... E destrói o Afrodite com a. a ele consegue fazer uma uma tempestade nebulosa. nebulosa. Não, é maravilhoso. Sim, isso é uma recrisa. referência à Andrômeda, que na verdade as correntes verdade. O prendiam, prendiam sim, o poder dele. Cara. Na verdade, o mestre dele fala: Você é muito mais poderoso sem as correntes de Andrômeda. Uh, é mó da hora, cara. Porque o Schum é pacifista, ele não quer lutar. Sempre tem aquele negócio que fala que, se você for pegar pra ver direitinho, o cavaleiro mais forte dos cinco é o Chu. É, é, é, é que, é que o ele conforto, tá de boa. É. Fala, não, é que ele não quer lutar. Credo. Né? Não, eu tô de boa. Eu tenho um monte de fangirl, vou lutar pra quê, tá ligado? Ele tem <risos> mais o que fazer. O é, né? É. <risos> o Wick gosta de lutar, não, ele vai não, lá, eu...